Vim trazer hoje para vocês uma planilha para que vocês possam gerenciar os três de vocês. Essa planilha é uma planilha minimalista, é tá? uma planilha mais básica, não é aquela planilha cheia de gráficos, cheia de fórmulas, cheia de coisa que você às vezes nem tem. Eu vim trazer uma planilha aqui que serve para qualquer pessoa, seja a pessoa que está iniciando até a pessoa um pouco mais avançada. O principal objetivo dessa planilha é saber se. Você está positivo no mês ou não? Saber sua taxa de acerto é saber se você está lucrativo tanto em financeiro quanto em porcentagem. Para quem tem dificuldade de, de identificar nessa planilha, também você consegue ver é, se o seu trade foi bom, se ele foi ruim. Você consegue analisar os seus pontos de entrada e saída. Ok, então vamos lá para o tutorial aqui rapidinho. Primeiro. Quando você baixar essa planilha, eu vou deixar o link disponível aqui, totalmente gratuito, tá? Você vai primeiro digitar aqui o valor do seu capital, né? Você vai dizer que "Ah, eu tenho cinco mil reais eu tenho 50, não importa". Depois que você digitar aqui, o que você vai precisar fazer é basicamente editar apenas essa parte aqui, tá? Entre o 1 e o 16, mas você pode ir colocando aqui para baixo. E você vai basicamente editar assim, ó. Primeiro você vai colocar uma data, tá? Seja uma data do mês você não precisa se preocupar, porque aqui a gente começa a partir do dia 1 de 2022. Então, todos os trades daqui em diante já vai ser colocado automaticamente. Caso você adicione trades de, sei lá, de 2020, 2021, é só você alterar essa, essa primeira data, que automaticamente vai alterar todas as outras, ok? E aqui você vai colocar se você fez uma compra ou se você fez uma venda, você vai dizer o par que você está operando. Vamos supor que você está operando... Então, vamos supor que aqui fosse o INV, o INV. V 2022, o inv 22, pronto. Você botar aqui o preço de entrada, então você pode perceber aqui que está escrito Open, Trading Open, ou seja, onde foi o preço que você executou a operação de compra. Vamos supor que tenha sido no 14.200, tá? Então não se preocupe, esse, esse vídeo vai ser um vídeo rápido, tá, pessoal? E aqui você coloca o seu alvo do seu trade. Vamos supor que o seu alvo era no 14.900. Ou seja, você estava buscando ali 700 pontos de gain. Aqui, basicamente, você vai dizer é, como foi esse trade. Depois de ter feito o trade, claro, você vai dizer se foi um trade bom, se foi um trade fácil, se você forçou demais, enfim. Eu vou deixar aqui tudo em inglês, porque eu tenho como base uma outra planilha em inglês que eu utilizo. Então, é importante. Então, você coloca aqui, ah, vamos supor que tenha sido força. É, no final dessa operação, você vai dizer se foi um gain ou foi um loss. Vamos supor que você tenha tido um gain. Mas aqui você vai ter que colocar o preço de saída dessa operação Então se for um gain, teoricamente você, você tem um alvo no, no, nos 114.900 Você saiu ali nos 114.900, o fechamento dessa operação né? Então aqui você vai colocar aqui o valor né, da, da entrada que já vai calcular automaticamente Como você pode perceber, aqui está tipo assim ó, A coluna é I né, é, e a linha 29, no caso Menos a coluna é e, e a coluna e a linha 29, ou seja, tá pegando o preço de saída menos o preço de entrada para que para saber quantos pontos tem de diferença aqui. Tá em dólar, tá? mas você consegue botar? É... eu vou deixar aqui disponível desbloqueado para você conseguir colocar em real para você converter na no, no ativo que você operar. Essa planilha você pode operar ela com qualquer ativo, seja cripto, seja no mercado de forex, etc. Você só precisa ficar atento a uma coisa. Você vai sempre ter que colocar a quantidade de pontos que é ganho por contrato. Vamos supor no mini índice, como é que a gente editaria aqui? A gente colocaria aqui ó, a operação no mini índice, né? Colocaria aqui, abriria a aspa e botava vezes 0,20, porque esse é o valor por ponto, né? E se você estivesse operando com contrato, seria 0,20. Se você opera com dois contratos 0,4, se você opera com três, então você vai sempre somando mais dois, mais é, 0,2 para cada contrato operado, ok? Então daria aqui 140 reais. Aqui está tipo dolarizado porque a planilha está bloqueada, mas eu vou desbloquear. Você chega aqui na opção é, inicial, é que tem uma opção aqui que você seleciona real ou BRL, tá? Aqui por exemplo real. Eu vou aqui desbloquear ela aqui rapidão, só para que a gente possa estar tá fazendo é da forma correta, tá? Só um minuto, J. Eu quase falo assim. <risos> Até porque não faz diferença, né? Vocês podem saber, né? Vocês são meus brother. Então, como esse trade aqui foi no mercado brasileiro, os outros foram no Forex, né? Vocês podem perceber. Mas esse aqui foi no mercado brasileiro. Então, aqui você tem que saber o valor por ponto também do SDJPY. Se eu não me engano, é 8 dólares e 87 centavos e 700 e tal. O Eurox deu, se não me engano, é 10 dólares por ponto, enfim. Mas isso aí depende também da quantidade de lotes, então você tem que observar isso. Você tem que saber o quanto quanto custa cada ponto. Se vocês quiser que eu faça um vídeo só sobre isso, eu faço, independente do mercado, já para que vocês possam tirar todas essas dúvidas. Então assim, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa planilha. É uma planilha simples e minimalista. Aqui vai ter as datas, aqui vai dizer a ponta a porcentagem de acerto, né, e de, e de perdas, né, a quantidade de 3 total, e aqui vai dar a taxa de acerto. Quando ficar assim, ó, barra div, significa que as duas colunas não foi correta, ou seja, você já vai considerar como se fosse 100%. Por exemplo, aqui tá 6, aqui tá 0%, ou seja, você não, não teve lucro, né, só teve perdas, né. Mas se tivesse, ao contrário, aqui 6 aqui, só, só em um lado, aí daria os, abre aspas, 100%. Então, aqui vai ser o Profit, isso aqui você consegue editar, como eu já expliquei pra você, aqui tá em dólar, né? Mas você consegue chegar aqui e colocar, por exemplo, na moeda real, caso você esteja operando no mercado brasileiro. E caso você esteja operando no mercado de fora, que você deixa em dólar. Caso seja em cripto, você deixa em dólar. Então, assim, é uma planilha que é simples e objetiva. Inclusive, até para outros tipos de mercado você consegue colocar isso aí, como trading esportivo, opções binárias, todas essas coisas aí que a galera gosta. Enfim, tamo junto, valeu! Pessoal, voltei. Eu queria falar para vocês entrar e acessar nesse grupo que tá na descrição aí, o grupo do, da nossa comunidade. Viu? Tamo junto.